A TV Engenharia estreia esse novo quadro, o Atualizando. Neste espaço, mostraremos os principais eventos da Escola de Engenharia. Neste primeiro episódio, apresentamos o Mestrado Acadêmico Gestão e Operações em Universidades Públicas Federais. Esse curso é uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção com a Escola de Desenvolvimento de Servidores da Ouro. Vamos lá, Atualiza! Bom, a minha experiência no mestrado nesse mestrado foi uma grande jornada, uma jornada de conhecimento, uma jornada de autoconhecimento também. O mais difícil durante essa caminhada eu acho que foi conciliar o estudo com o trabalho, mas foi bem importante porque o resultado ele está sendo aplicado, já deu vários frutos e Acho que vai ser bem importante para mim, está sendo bem importante para mim e para a A minha pesquisa ela é aplicada à gestão de pessoas aqui da URGS. Uh, é um painel de indicadores de desempenho. Uh, o painel já está rodando. Agora a gente está articulando também com, com a Proplan para automatizar o sistema. E também eu já estou ministrando algumas capacitações na URGS para auxiliar o pessoal a construir indicadores. Bom, então... Esse mestrado em gestão, nós incluímos agora, ele é importante para nós enquanto técnicos que não podemos apenas nos deter à parte administrativa, tendo em vista os pilares da universidade, de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação, é importante que os técnicos consigam participar efetivamente das atividades, né? não se atender somente ao administrativo, mas também participar das acadêmicas, das atividades de extensão, Uh, das atividades de inovação, então é uma excelente oportunidade para complementar realmente a nossa formação e poder desempenhar melhor o trabalho. Uh, algumas dificuldades que se encontra, uh, no caso dos técnicos específicos, é a questão de como fazer a pesquisa, que é uma atividade para nós é diferente, alguns já estavam há bastante tempo afastados da sua atividade, e é uma oportunidade para conseguir desempenhar bem esse papel auxiliaram bastante a gente em relação aos métodos em relação a compreensão de artigos em diversos idiomas aí. e meu trabalho especificamente na parte de planejamento estratégico de métodos participativos de planejamento é um tema que está sendo amplamente difundido em todas as universidades federais, em todas as instituições públicas tem têm desenvolvido métodos para esse para essa questão que é muito importante para a gestão dos recursos públicos. A sua experiência do mestrado consigo, foi muito gratificante e também trabalhoso. Né? É, a maior dificuldade é realmente a, conseguir conciliar o trabalho com o mestrado e, o, e a vida familiar. Né? O meu trabalho especificamente foi desenvolvido no laboratório químico, então ele tem relacionado à segurança, né? Ele tem aplicação prática dentro da universidade, né? em vista o grande número de laboratórios. Eu gostaria de agradecer à universidade por ter nos proporcionado realizar esse mestrado. É, acredito que faça, essa é uma demanda que vem ao encontro que a universidade busca em termos de aperfeiçoamento de, de, de institucionais através dos servidores. Agradecer também ao programa de pós-graduação em engenharia de produção. Para mim, uma das grandes dificuldades na realização do mestrado foi a questão de gerenciar o tempo, dividir entre uh, o tempo entre o estudo e as atividades profissionais. As demandas do mestrado, o mestrado em engenharia de produção, ele tem uma, uma exigência bastante alta. Ele exigiu bastante de nós servidores que não estávamos voltados para essa questão de pesquisa, para todo esse processo de ensino fundamentado numa numa estrutura bastante exigente. O meu trabalho foi sobre capitão intelectual, que é, uma, é também uma necessidade da universidade entender e divulgar o seu capitão intelectual, até como uma forma de expor para a sociedade, para as demais partes interessadas, o que a URGS faz, o que se, se produz aqui dentro, qual é o produto final da universidade, o que se faz com o recurso que entra. A dificuldade, como os outros colegas falaram, partiu principalmente de gerenciar o tempo, em dividir entre trabalho, estudo e família, porque era uma, uma um ambiente totalmente novo, de, de, de adequação para, para atividade de pesquisa e método científico, então tem todo o um embasamento que precisava desenvolver nesses dois anos de mestrado e essa foi a maior dificuldade. E com relação ao, ao programa, a proposta da URGS é sempre conseguir obter excelência, tanto no ensino, na pesquisa, quanto na extensão e já estava mais do que na hora de dedicar um, uma atenção especial para o pessoal que faz a gestão da universidade, que faz o dia-a-dia, -dia, que conduz os processos administrativos da URGS. Então, eu acho que essa oportunidade que foi dada para esse grupo de técnicos é muito importante nesse sentido, de qualificar a, o corpo técnico-administrativo da URGS para que a gente consiga dar o melhor resultado uh, nas nossas atividades diárias.